uma tentativa de gerar uma guerra de narrativa sobre quem é a favor da economia e quem é a favor da vida. Gente, que fique muito claro que só quem não quer que as coisas abram no Distrito Federal é o coronavírus todo mundo queria a cidade funcionando o nosso único inimigo é o coronavírus quando a gente se preocupa com a abertura de shoppings, bares, academias e todos os lugares de aglomeração não é porque ninguém é contra dono de bar dono de shopping, dono de loja a gente é contra o coronavírus e a gente não quer ampliar as mortes das pessoas a gente quer um sistema de saúde que tenha capacidade de atender de forma adequada a população e garantir a vida o que nós precisamos nos posicionar como poder legislativo é pelo direito à vida e o estado tem que com a mão no bolso para ajudar a população mais pobre a se garantir nesse momento, com a renda emergencial básica e com a renda emergencial distrital também. Nós fomos no hospital de campanha ontem, o hospital de campanha é um bom hospital. O governo está fazendo uma boa entrega, que é um hospital adequado, mas ainda é um hospital com fragilidades. É a falta de equipamentos ainda, é a chegada de equipamentos que não estão garantidos lá, e é o nosso papel fazer essa observância. Então, essa guerra de narrativa não serve a ninguém. Eu queria que vossa vossa excelência encaminhasse hoje a vinda do secretário de saúde a essa casa, de forma pública, para explicar à população, para receber perguntas dos parlamentares, que é esse nosso papel. A população está cansada dessas reuniões fechadas que nós fazemos. Elas são importantes, a gente dialoga, mas no caso a gente está tratando da vida das pessoas, do atendimento das pessoas que estão com medo desse vírus, não só aqui, mas no mundo todo. E a gente quer ouvir a autoridade sanitária do Distrito Federal de forma pública, para que ele possa prestar os devidos esclarecimentos sobre as condições de atendimento, sobre a quantidade de UTIs no Distrito Federal.